Oi, oi, oi, oi! Eu sou a Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, ó, nosso camisete LESSE Essa maravilhosa peça aqui, ela é rapidinha de fazer e veste muito bem, gente Vamos lá fazer a nossa peça, então? Mas antes, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal Que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações Assim, quando eu faço vídeo novo, você sempre será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais, temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook particular e vou amar encontrar vocês por lá. Vamos lá fazer a nossa peça então? Bora lá, vem comigo! Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Então, bora fazer o nosso camisete lesse, né? Essa peça foi pedida pela nossa querida aluna Luciane, né? A nossa Lu. E a gente desenvolveu para ela, né? Então, a gente vai precisar de botãozinho Rita, lastec, tá? E os moldes, né? Gola você vai cortar duas vezes, dobrado. Costa, molde um, uma vez dobrado. Costa, molde dois, uma vez dobrado. Filete... Da, da frente duas vezes frente duas vezes manga duas vezes e o babadinho aqui duas vezes dobrado tá babadinho da frente então esses são os nossos moldes vamos começar então vamos pegar o nosso costa parte molde 2 costa molde um ok Vamos pegar o nosso costa molde 2. Achar o nosso meio aqui. Achamos o nosso meio. Vamos dobrar aqui até aqui. Aqui até aqui. Abrimos aqui a nossa costa molde 1 um, pra ver se tá aqui do mesmo tamanho, tá? Pronto, tá do mesmo tamanho. A gente vai passar um arremate aqui, tá? A gente vai usar. Eu vou usar esse barradinho aqui, mas você pode colocar cianinha aqui, tá? Fininha, tá? A gente vai colocar esse barradinho aqui, tá? Pregar ele aqui. É esse aqui, tá? Eu esqueci de falar pra vocês. Então, a gente vai pregar ele aqui. Agora vamos pegar a parte das costas, a parte de cima, e juntar aqui, tá? Pegar as nossas frentes, ombro com ombro aqui, vamos fechar aqui. as nossas mangas, tá? eu vou até na overlock passar uma limpeza aqui nas nossas mangas, também vou tá fechando aqui os nossos ombros, né? e passando uma limpeza aqui, tá? você pode tá fazendo a costura francesa e vou pegar a, a nossa os nossos babados aqui também passando a limpeza, tá? ao redor deles, tá? a limpeza na overlock você pode tá fazendo isso com a zigue-zague, tá bom? já voltamos então aqui passamos o veloque aqui vamos, passamos também na, no nosso babado e nas nossas mangas vamos prespontar aqui a nossa peça aqui parte das costas, tá? Testoline, tá, gente? Vocês podem estar usando tricoline, tá? Aqui a nossa manguinha, nós vamos passar lastec aqui no meio, tá? Vamos pegar a outra e uma medição, tá? Colocamos uma em cima da outra, dobramos certinho. Tá certinho aqui A gente faz um pique, tá? Um pique aqui E um aqui Até aqui vai o nosso lastec Maria Tereza vai gostar dessa peça Ela disse que tá amando o lastec Então, ali no pique A gente já vem Até no outro Mesma coisa aqui Do pique Até no outro pique Ok? Quando a gente se envolve A gente manda Uma peça No tamanho 3 pra nossa cliente fazer Ver se é aquilo mesmo E ela já fez e ficou show de bola Então aqui agora As nossas mangas Parte mais Curvada é frente, menos curvada é costa, ok? Mais curvada a frente, menos curvada a costa. Aqui, costa. Vamos pregar as nossas mangas aqui. E claro. Pegamos a manga, vou até na overlock, passar o overlock aqui e já volto. Você pode estar tá fazendo zigue-zague ou a costura francesa, tá? Aqui. Pegamos as mangas. Agora, vamos fazer os nossos babados aqui. tá gente vocês vão dobrando aqui tá ó e vão fazendo isso aqui ó vocês podem também tá fazendo babado o franzido né eu acho que fica mais bonito assim tá Agora, vamos pregar aqui na frente, tá? Nossa frente, e a gente vai pregar aqui, ok? Vamos lá. Vamos pegar o nosso filete da frente. Pegamos nosso filete da frente, vamos pegar aqui. Pegamos aqui. Agora, a gente vira aqui essa pontinha aqui, ó, e prega aqui. Ok? Deixa eu mostrar bem. Pregamos aqui, agora a gente vira essa pontinha pra cá, ó. Viramos pra cá e dobramos aqui, ó. Abraçamos aqui. A gente vai fazer do outro lado aqui na manguinha. Se você quiser colocar uma fitinha Que vai ficar lindo, tá, gente? Ó, vamos pegar aqui o nosso leite. chegamos ali damos uma dobra aqui se você quiser passar com ferro se você tiver o hábito de passar fica melhor tá damos uma dobra aqui e aqui a gente abraça aqui a nossa peça aqui tá dobramos e abraçamos a peça Fazer a nossa golinha, a golinha é do duas vezes, né? Eu corto uma vez porque eu deixo dobrado aqui em cima e aqui embaixo, né? Então, por isso que eu corto uma vez ó, eu deixo dobrado aqui e aqui, mas geralmente duas vezes tá então, eu corto duas vezes eu não preciso passar a costura em cima só dos lados ok ok tira as pontinhas aqui né e vira nossa gola Faço uma costura de segurança, tá? Acho o meio da minha gola. Acho o meio da minha peça. Ombro com ombro aqui. Faço um pique. E aqui eu vou pegar... A minha gola, pique com pique, coloco um alfinete pra não tá mexendo daqui. E aqui, eu prego a minha gola. Agora aqui, gente, aqui a gente vai passar um, um viés, um filete, né? Como você preferir aí, né? Eu chamo de filete, mas você pode chamar da forma que você quiser, né? Ó, e vai pregar ele desse lado aqui, tá? vez com avesso, direito com direito, tá? colocar o filete aqui, tá? Deixa sobrar um pouquinho aqui. Vamos pegar aqui. Filete de dois centímetros, tá? De largura. E aqui que pegue a parte do decote inteiro, tá? Excesso. E agora eu vou dobrar pra cá, ó Tá? Se você tiver o hábito de passar com ferro, né? Aí você passa aqui pra ficar certinho Dobra pra cá, dobra uma vez aqui e abraça aqui, ó Tá? Pra dar o um acabamento perfeito E vamos costurando aqui, Tá? Né? Uma coisa aqui, tá? Tu vai dobrar pra dentro, tá? E abraçar aqui Uma peça rápida e fácil de fazer, gente É uma peça rápida e fácil de fazer Ó, agora a gente colocou o viés ou filete, né? A gente agora vai rebater ele pra cá, ó Aqui a gente colocou viés ou filete. Você pode fazer aquele negócio de abraçar a peça, né? Assim eu achei que ficou mais fácil. E aqui a gente vai rebater, ó, tá? Passar uma costura aqui pra rebater o nosso filete, o meu filete, mas vocês podem estar colocando viés, tá? peça vai ficar com um acabamento perfeito Ok? Agora, vamos fechar o lado aqui, né? Aqui. Okay. Costura com costura aqui. Até aqui. Vamos fechar o nosso lado aqui. E fazer a bainha e acabou a nossa peça. coisa do outro lado costura com costura aqui Vamos até na overlock dar acabamento aqui e passar um overlock aqui embaixo para a gente tá fazendo a bainha. Já voltamos aqui, quase pronto, a gente vai fazer a nossa bainha aqui, tá? Simples e fácil também, só virar aqui e ir fazendo a bainha. aqui, gente, agora vamos colocar o nosso botãozinho, né, já voltamos para mostrar para vocês como que ficou a nossa peça pronta. Pode estar tá colocando botãozinho de pérola, né? Ou pode estar tá enfeitando a peça, né? Vou colocar os botõezinhos aqui E já voltamos para mostrar para vocês como ficou, ok? Então, tá aqui, gente A nossa peça Terminada Olha só Que lindinha que ficou, gente Olha só que maravilha que ficou essa é o, um, esse é o nosso camisete leste olha só foi uma maravilha né gente então o vídeo de hoje foi esse eu espero muito que vocês tenham gostado se você gostou deixe seu joinha aí e compartilhe os nossos vídeos né compartilha os nossos vídeos assim você estará ajudando a gente a divulgar o nosso trabalho e Ative o sininho aí, se você ainda não ativou. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. E deixa aí uma curtida aí pra nós, deixa aquele like legal aí pra gente. Tá bom, gente? Lembrando que todos os nossos vídeos que estão aqui, já tem molde à venda lá no nosso site. www.animaniapetmolde Então, vai lá e confere, gente. Então, essa modelagem aqui é o camisete LESSE. A gente desenvolveu para nossa aluna, né? A nossa aluna Lu, lá dos nossos grupos E ela pediu pra gente desenvolver Trouxe uma foto, essa foto aqui E a gente desenvolveu para ela, tá bom? A gente desenvolveu essa peça a nossa querida aluna Lu Tá bom, gente? Então é isso, pessoal O vídeo de hoje foi esse Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso Então bora fazer muitas roupas práticas